Olha a bomba que eu tenho aqui. Dá só uma olhada. Inéditas do ocorrido no dia 8 de janeiro foram liberadas pelo Supremo Tribunal Federal. As imagens mostram os vândalos cercando o STF. Muitos tentam quebrar as câmeras de segurança. Também é possível ver quando o grupo invade e depreda o plenário da corte. As imagens captaram o um momento em que dois bustos de mármore da República e do magistrado Epitácio Pessoa são destruídos logo nos primeiros momentos do ataque. Um grupo pega as togas dos ministros na antessala do Salão Branco, enquanto outro vândalo usa uma mangueira de incêndio para danificar obras de arte e o plenário do STF. Ainda no plenário, houve uma tentativa sem sucesso de atear fogo nos livros dos ministros. São mais de 10 horas de gravação já enviadas à Polícia Federal. O ministro da Justiça Flávio Dino diz que várias leis foram violadas no dia 8 de janeiro, incluindo a lei anti -terrorismo. Abre aspas. Nós temos ali um acervo enorme de crimes, ou seja, não é por falta de norma que vai deixar de ocorrer a punição. Nós temos crimes contra o Estado Democrático de Direito, inclusive um crime chamado golpe de Estado, que está no Código Penal, artigo 359LM. E nós temos danos ao patrimônio público, houve lesões corporais, então nós temos a incidência ali de várias normas. Na minha perspectiva, entre estas está a lei do terrorismo, fecha aspas, disse o ministro da Justiça, Flávio Dino.